Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E hoje eu venho com um vídeo de recebidos de aviamento top Dá uma olhada nos aviamentos que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos Gente, ela me mandou muita coisa linda, é sério, estou chocada E é muita coisa linda e o mais, mais legal de tudo que vocês vão adorar É tudo muito barato Pra quem me acompanha, já sabe que a Rosa Tecidos e Aviamentos é parceira aqui do canal. E ela tá sempre me enviando coisas aqui, lindas, maravilhosas e baratas. Ela tem um grupo no WhatsApp, aonde ela vende retalho. Gente, é sério. Eu já falei pra vocês, sai briga lá no grupo pelos preços que ela vende. E os retalhos dela são grandes. Já trouxe até aqui pra vocês, já mostrei o tamanho dos retalhos. Fiz roupa com os retalhos que ela me enviou e é muito barato. Sai briga, tá? E os, e os aviamentos dela não fica atrás, né? Gente, é muita coisa linda e é muito barato. É muito barato. Nem em São Paulo vocês encontram o preço dos aviamentos no preço que tá o dela. Tá muito em conta. E a qualidade, gente, é muita coisa linda. Olha isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês um por um. E é sério, não tenho nem, nem o que falar. Vocês vão ver a qualidade, tá? É, vou falar um pouquinho aqui da Rosa, é, essa loja Rosa Tecidos e Aviamentos, ela tem a loja física, que é em Cosmópolis, então, se você for da região aqui, vale super a pena você dar um pulo lá, porque ela tem muita coisa, tá? A loja dela é grande, tem variedade, tem de tudo. Tem, ela vende tecido, aviamentos, ela vende fio de malha, barbante, ela vende de tudo que vocês imaginarem lá. Então, vale super a pena você dar um pulinho na loja dela. Se você não é aqui de pertinho, não dá pra você e não fica triste, não. Porque ela vende pelo site e pelo WhatsApp, o forte dela é o WhatsApp, então se você quer alguma coisa, entra lá em contato com ela, que ela te responde na hora, é super rápido o atendimento, vocês vão falar com a Débora, ela é um amor, tá? E ela sempre envia super bem embaladinho, eu já tinha postado aqui no Instagram pra vocês verem, chegou a caixinha, eu não mostrei tudo lá. Mas vem super bem embaladinho, veio tudo dentro de saquinho. Eu que tirei pra ficar mais fácil agora, na hora de gravar o vídeo e mostrar tudo pra vocês, tá? Mas vem super bem embalado e chega super rápido. Ela postou pra mim sexta-feira, chegou no sábado pra mim. É muito rápido, pessoal. Então, e assim, eu trago pra vocês porque realmente vale super a pena, meninas. É muito barato as coisas dela. E assim, eu nem sabia. Ela falou assim, Josi, mandei uma caixinha pra você, tá? A hora que chegou... Gente, sério, meu marido tinha que ter gravado a minha... Sabe quando você abre a caixinha? Da próxima vez eu vou pedir, porque assim eu não sabia o que tinha vindo. Mas tem umas coisas. Tem isso daqui? Eu já abri tudo, né? Óbvio. Gente, isso daqui... Eu, chocada. Sério, vocês vão ver. Vale super a pena. Vocês transformam qualquer, qualquer peça aí... Sabe aquela peça sem graça de vocês? Vocês transformam, inclusive, eu já separei várias peças pra gente fazer reforma aqui com esses aviamentos. E eu vou mostrar pra vocês cada coisa bafo que dá pra gente fazer, como que você transforma uma peça com um aviamento, tá? Bom, então, chega de falar e agora eu vou mostrar todos os aviamentos pra vocês, tá bom? Eu não sei o nome certinho de cada um, tá? Tá? É, porque eu acredito que até tenha nome, mas eu não sei. Mas se você quiser o mesmo, é só você falar pra ela. Olha, Débora, tem um aviamento, tal, tal, que a Josi mostrou. Eu quero aquele lá. Você tira a print e manda pra ela. E deixa eu falar. Olha, eu tava esquecendo o principal aqui pra vocês. Pras leitoras do Alfinetadas da Moda, ela vai dar um mega... Já é barato, mas ela vai dar um mega desconto pra vocês nesses aviamentos aqui. Então... Quando você for comprar, fala assim, Débora, eu vi o vídeo da Josi, eu quero o meu desconto, que ela vai te dar o desconto. Ela tá fazendo um mega desconto pra vocês, tá certo? Então, vale super a pena. Meninas, comprem, guardem, porque vocês não vão achar aviamento deste naipe aí com o preço que ela tá vendendo, tá bom? É de verdade, vocês sabem que eu só dou dica boa aqui, hein? Então, corre lá já pra comprar o seu antes que acabe, porque as meninas lá do grupo, o grupo dela tem muita gente. Se você quiser participar do grupo, vou deixar o telefone aqui pra vocês, tá bom? E aí vocês pedem a solicitação, porque antes o grupo era com o link, mas estava acontecendo umas coisas meio chatas com o link. Então, agora ela seleciona realmente quem... É... Compra tecido, quem gosta de corte e costura, esse tipo de coisa. E o grupo dela é muito bacana, porque as meninas interagem bastante lá. Eu faço parte do grupo, tá sempre, sabe? Dicas de costura, um monte de coisa. É bacana, então, façam parte lá do grupo dela, tá? Então, agora eu vou mostrar um por um pra vocês, ok? Vou começar por este daqui, todo em paetê. É uma carinha, tá vendo? Olha que graça, brilha pra caramba, olha isso. Ele é termocolante, então é só você passar o ferro que ele vai colar. E esse daqui, eu quero... Gente, eu... foi o primeiro que eu falei que eu quero usar. E eu não achei ainda uma blusinha pra pôr ele, porque eu quero uma blusinha que eu realmente vá usar muito. Porque eu amei este aplique dela. Olha isso! Ele é todo em paetê, tá vendo? E é bacana, porque não precisa nem costurar na máquina. Ele é termocolante. Você passa o ferro aqui atrás, ó, pronto. Sua roupa já está transformada, Tá? Então, este daqui e ela tem outras, outras estampas, tá? Se você não gosta dessa estampa aqui. Mas olha isso, o paite tá super em alta, viu, pessoal? Olha que graça. Nesta mesma... Né? Nessa mesma vibe aí de apliques. Esse daqui eu já até sei em que blusa que eu vou colocar, já separei a blusa. Eu tô com uma blusa que ela é manchada, então eu vou mostrar pra vocês como transformar. E não sai eu gosto da blusa, vou usar ele. Olha que coisa mais rica, todo com pérolas, ele tem esse negocinho que fica pendurado. Gente, olha que coisa mais tudo! Esse daqui já tenho até a blusa, tá separadinha aqui pra gente usar ele, maravilhoso, né? Tem, se você não gosta desse tipo, tem... Meninas, pensa. Isso daqui é só uma parte do que ela tem lá. Ela me enviou, então, esses dois aqui também. Dá pra você colocar na manguinha. Como ela me enviou dois, dá pra colocar em manga, dá pra colocar na gola, dá pra colocar em vestido. Dá pra fazer tanta coisa. Gente, pensa no que dá pra fazer, né? A gente tem que ter criatividade, aí, sabe? Aí você pega uma... Tá difícil aqui, viu, pessoal? Ó, ela não quer sair, não. E, e vocês viram que não sou eu que ponho ela, né? Eu ligo a câmera, a bichinha vem de onde ela tá. Ela escuta eu falando, ela Vou aparecer, que eu gosto de aparecer. Olha este daqui. Que coisa mais maravilhosa esse aplique. Tudo, acho que é assim, né? Acho que estou montando, se bem que a gente coloca do jeito que a gente quer, né? É nosso, né? Eu sempre falo isso. Olha isso, que coisa mais tudo. Tudo aplique pra gente colocar, transformar uma roupa ou fazer uma peça e deixar com ela com um acabamento. Olha esse de gola, que graça. Em azul, deixa eu por aqui na mesa para vocês verem melhor. Tá vendo? Olha, este daqui é de golinha, dá para pôr em vestido, gente. Dá para fazer um monte de transformação em peça. Olha esses pretos aqui. Olha, temos este. Olha este de flor, que coisa mais maravilhosa! De rosas, né? Gente, fala. Você pega uma blusinha básica, você coloca esses apliques. Fica chique, tô falando, pode fazer. Este daqui ela me enviou, tá juntinho, olha, mas são duas peças, eu acredito, né? Ah, até tá, se você quiser colocar assim inteira. Você pode, mas são duas peças, tá vendo? Dá pra você colocar aí. Então, você tem duas peças. Olha que graça também de flor, eu gosto bastante de flor. Esta outra gola, essa daqui já é bem maior, olha um vestido com ele... Ó, tá amassadinha que eu tenho que passar aqui, mas olha isso, uma gola. Que coisa mais rica Gente, eu adoro essas coisas de aviamento. Adoro. E não é fácil de você encontrar, assim, é, bonitos, tá? E com preço barato, assim, é mais difícil ainda e o preço dela tá muito barato. Esse daqui é quase da cor da mesa, vocês não conseguem ver? Então, eu vou colocar na minha mão. É uma renda. Já imaginei, sabe o quê? É fazer vestidos e colocar na cintura. Olha que tudo, colocar na cintura. Gente, dá pra fazer tanta coisa. Dá pra colocar em barra de blusa, dá pra fazer manguinha, tá? Dá pra fazer muitas coisas, é tudo gripe. Aí, nessa mesma vibe aí, olha, este outro branco. Olha isso. A gente vai usar muito esses aviamentos. Aí, ela me enviou também tudo gripe, tá vendo? E olha, esse aqui já é bem mais grosso, ó. Ela me enviou bastante, dá pra gente fazer muita coisa, dá pra fazer manguinha com esse daqui. Fica maravilhoso. Olha este vermelho de gripir Tá com as linhas, mas é só a gente cortar, tá vendo, pessoal? Mas olha isso, vermelho. Nossa, maravilhoso. É muito bonito os aviamentos que ela tem lá. Aí, ela me enviou esses dois elásticos aqui, que são iguais, só que ela me enviou o preto e o branco. O branco a gente vai usar naquele tecido plissado branco que ela me enviou. A gente vai fazer o cos da nossa saia. Olha que tudo que vai ficar. Tá vendo? E é elástico, olha, ele é todo trabalhado, mas olha, ele é elástico. Então, ela me enviou o branco e o preto dele. E a gente usa bastante, tá usando bastante é, estilos de cos com elástico, com esses elásticos mais trabalhados, né? Tá usando muito... Ela me enviou também estes dois elásticos, que o que que eu vou falar desses elásticos, olha, é elástico, só que é em paetê. Olha este, esse é todo marrom, olha o brilho disso. Este daqui já tem dourado e, e mais outros tons de marrom, e é elástico mesmo, olha. Ó, dá pra fazer alcinha de blusa, dá pra fazer tanta coisa, gente, sério. Eu já fiquei maluca, já comecei a despencar o guarda-roupa pra fazer as coisas com vocês, com esses aviamentos. Olha esse, esse daqui me veio uma alça de blusa. Gente, imagina uma alcinha de blusa com esse, com esse aviamento aqui, todo bordadinho. Olha que coisa mais linda. Deixa eu focar, né, pra vocês conseguirem ver. Olha isso, maravilhoso. Este outro também, olha isso. Olha isso. Sabe onde que eu que tava pensando em colocar esses? Quem me segue no Instagram viu que eu fiz um sobretudo. Rosa. Mas eu nem gravei vídeo pra vocês. Eu expliquei lá no Instagram, né? Se você não me segue, segue eu lá no Instagram. E é da corzinha no meu sobretudo. Eu tava pensando em colocar algum detalhe no sobretudo. O que que vocês acham? Ele é da cor, esse rosa aqui é da cor. Vai ficar lindo no sobretudo. Aí ela me enviou este galão. Este não tem elástico, esse é firminho, tá vendo? Olha, dá pra fazer cintinho... Dá pra fazer até coisas de bolsa, de artesanato, dá pra fazer, tá vendo? Ele é mais fininho, um acabamento, uma estampa mais étnica, né? Que eu amei também, dá pra pôr em calça. Gente, a criatividade é o limite. Daí, ela me enviou essas franjas, que agora eu vou mostrar, tem gente aqui que vai ficar louca. Aqui embaixo, com esses fiozinhos. Deixa eu pegar aqui, mostrar a ponta pra vocês aberta. Olha lá, o que, que eu falei. Olha, pessoal, essa franja aqui maravilhosa. Maravilhosa, tá vendo? Ela é um tom de creme, ela não é branca, ela é um tom de creme e eu amei. Também já tenho aonde colocar ela, já separei até a peça aqui para colocar, tá? Ficou maravilhosa na peça. Eu vou gravar vídeo com vocês todo com tudo isso daqui, tá? Este daqui que ela me enviou, a minha gata vai ficar maluca também. Eu amei, também já tenho já sei onde eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui que eu tô separando aqui. Pra vocês conseguirem ver. Gente, é maravilhoso. Esse daqui eu amei. Esse daqui, ó. Olha isso. Que coisa mais fofa. Minha gata fica maluca. Quem tem gato sabe, né? Olha que maluquinha. Então, esse daqui eu também já tenho a blusa onde eu vou colocar. Tá vendo? Ela me enviou. Olha, é uns pomponzinhos assim. Gente, eu amei. Também já tenho projeto pra gente fazer com esse daqui. Aí, ela me enviou... Esses dois rolinhos, olha, tá até fechadinho, eu dei uma aberturinha aqui pra mim ver, né? Mas, quer ver? Vou mostrar. É aqueles pomponzinhos, deixa eu abrir aqui com vocês. Não queria abrir, né? Até usar, mas... Vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês, então. Pera aí, deixa eu achar a ponta. Ó, tá aqui a ponta, ela me enviou aqueles pomponzinhos, o preto e o creme também, é um creme, é igualzinho, só que um é preto. Tá vendo? Também vamos usar. Nossa, já, dá, já vem várias peças aqui, primavera, verão, né? Com esse monte de aviamento. E ela também mandou, olha, o creme. Deixa eu achar a ponta aqui. Ai, meu Deus, essas pontas que é difícil de achar, que eu nunca acho. Eu, e ainda eu sempre pego a ponta errada. Eu sempre pego o final do negócio, mas tudo bem, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Que coisa mais fofa. Esse daqui é um pouquinho menor do que o preto, os pomponzinhos. E fica muito lindo você colocar nas peças isso daqui. E agora, eu vou abrir aqui com vocês. Eu já tinha até aberto, mas eu guardei de novo. E agora, eu vou tirar do saquinho novamente pra mostrar pra vocês. Ela, ela me enviou esses cordões pra gente pôr de acabamento nas peças. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. É aqueles cordões, ele é fechadão. Ó, dá pra usar até como cinto isso daqui. E na ponta ele tem... Tá vendo? Essa franjinha e minha gata está maluca aqui para conseguir pegar os pomponzinhos, olha. É um cordão, ele é bem grande, dá para usar até como cinto esse daqui, viu, pessoal? E aí, ela me enviou do mesmo estilo, olha, ela me enviou dois, tá vendo? Vem super bem embaladinho e ela me enviou o preto menorzinho, olha, ele é mais fininho. Dá pra gente fazer vestido e colocar na parte superior, tá vendo? Dá pra colocar em calça, ó. E esse daqui, ele é preto, e tá vendo que ele é mais fininho? E eles não são, eles são separados, ó. Então, ela me enviou essas duas opções, tá vendo? E ele é menorzinho, além dele ser menorzinho do que o branco, né? Gente, olha isto daqui. O que é isso? Para tudo. Olha o brilho disso, é muito maravilhoso isso daqui. Deixa eu cuidar aqui com a minha gata, né? Que esse daqui, se ela pegar, ela detona. Olha isso! Gente, da... sabe aquele, aquele xodó? Não, xodó mesmo é aquele outro que veio todo embaladinho, sabe? Que eu vou mostrar pra vocês. Mas isso daqui, fazer um cinto pra colocar num vestido pro final do ano. Um vestido de formatura. Gente, não precisa de mais nada. Você faz um vestido preto básico e coloca isso daqui como cinto. Acabou, meu. Você tá montada. Aí ela me enviou essa daqui que eu apaixonei e é muito bacana, é muito versátil. Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês conseguirem ver. Essa daqui é uma golinha de, de blusa, mas ela é toda... Tá vendo? Deixa eu focar. Na verdade é um colar, né, pessoal? Olha isso, ó. É um colar que você vai colocar na sua blusa e ela já vem até com o ganchinho. Se você quiser, você tira. Muito bacana, achei muito legal a ideia. Você já tem um colar aí para sua peça. Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha que graça. Muito lindo. E quer ver? Olha aqui, ele já vem com o ganchinho. Então, você só dá uns pontinhos na sua peça, você engancha. Se você não quer usar, você tira. E você fica com um colar. Agora, senta, para tudo. Esse daqui, a hora que chegou, veio, veio super bem falado esse daqui. Eu falei, meu, o que será que tem aí dentro? E a curiosidade, fui quente... Gente, isso daqui é... é, é. Isso daqui, ela não me enviou aviamento. Ela me enviou, eu falei pra ela. Isso aqui é pra fazer um colar. Olha isso, pessoal. Gente, foca, né? Foca pra você. Olha isso. Ela me enviou dois, são iguais. Mas, gente, é todo em pedraria. O que é este aviamento? Olha isso. Olha o brilho disso. Vocês têm noção? Você acha que eu vou usar isso daqui? Como aviamento, né? Gente, vou fazer colar. Eu falei pra ela, isso aqui é colar. Olha isso. Não, é sério. Vocês não tem noção. Aqui ainda tá... No vídeo tá brilhando, mas pessoalmente o negócio brilha muito. Ele é pesado. Olha, o material dele é ótimo. Eu nunca vi... Gente, é sério. Estou impressionada. Eu já coloquei no pescoço fazer uma shocker. Ficou maravilhoso. A gente compra os ganchinhos, olha, coloca aqui e faz uma shocker. Mas se você quiser colocar na roupa, também, como eu disse, você faz um vestidinho básico, você coloca isso daqui na cintura como um cinto, só vai dar você. Porque, gente, isso aqui brilha demais, tô falando sério. E ela me enviou dois, então até dá pra mim fazer um em roupa e o colar que eu quero, porque, gente, eu quero, eu já quero o um colar com isso daqui, ficou maravilhoso. Aqui, aqui, vocês não conseguem ver o brilho real dele, ele brilha demais, olha isso, ó, é muito brilho. Gente, é maravilhoso esses dois aqui que ela me enviou. Então, foram esses os aviamentos que ela me enviou. Vou colocar tudo aqui de novo pra falar com vocês. Tentei mostrar bem rapidinho, pro vídeo não ficar tão longo. Mas como ela me enviou muita coisa, vai ficar longo, não tem jeito. E eu queria mostrar um por um pra vocês, porque vale super a pena. Eu queria mostrar a qualidade dos produtos dela. Gente, entre em contato com ela que vocês vão ver o preço. Vocês vão ficar chocada com o preço. Tô falando sério. Vocês não vão achar lugar mais barato pra comprar esse tipo de aviamento, Tá? Muito barato mesmo. É, e agora eu vou te dar, além de todos os recadinhos bacanas que eu já, que eu já dei aqui para vocês, vou dar mais um que vocês vão ficar felizes. É, eu vou ter, agora em agosto, vai ter um encontrinho de várias blogueiras lá na Mega Artesanal. E eu estou fazendo aqui dois kits para levar para vocês, que a gente vai sortear lá. E num no, dos kits que eu estou fazendo, além dos tecidos, eu vou colocar alguns aviamentos aqui para vocês. Vou selecionar, vou pegar os mais fofinhos e vou colocar junto num dos kits que eu estou fazendo aqui para sortear lá na Mega Artesanal para vocês. Então vai ter uma sortuda que já vai levar aviamento lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá certo? Então é, o encontrinho vai ser no dia 4. A partir das 16h30, eu e mais sete blogueiras vamos estar lá no stand da Burda esperando vocês, tá? Então, eu vou montar aqui o kit com alguns aviamentos, tá? Pra vocês, bem fofos. Vocês vão adorar o kit que eu vou enviar pra vocês. E aí, vocês já vão... Já dá pra conhecer já a qualidade, né? Lá da rosa. Porque a gente fala, fala, mas nada como a gente pegar o produto na mão, né? Bom, pessoal... Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Ficou longo, mas valeu super a pena, porque vocês conseguem ver bem no vídeo a qualidade dos produtos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Se você quiser comprar qualquer dessas peças, vocês têm desconto, hein? Não esqueçam disso. Então, entre em contato lá com a Débora, que ela vai dar um descontão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.